Oi Sabrina, me chamo Candy E eu sou uma fada dos portais mágicos De novo isso? O que? Ana Meu nome é Ana, caramba Espera, você de novo? A culpa não é minha se você me ama Escuta aqui, Zoa. Eu não vou perder o meu tempo com você Se você sair daqui, eu conto para a sua chefe que você errou de casa de novo Isso é chantagem Fala logo o que você quer. Agora sim, a parte interessante. Me manda pro Death Note. Vaca. Que filha da... Do... Descalço na rua. Melhor impossível. Ah, Oi, Kira. Que isso? Eu só falei oi você já me puxa pro escurinho. Não sabia que você era um tarato, Kira. O quê? Não é nada disso, sua esquisita! Para de gritar! Você também tá gritando! Ah, que seja! O que diabos você tá fazendo? Tu me chamou aqui pra quê? Vai se tratar. Por que me chamou de Kira? Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei do seu Death Note. Talvez eu converse com ela sobre isso. Mas fica tranquilo. Eu não vou contar nada ainda. Até mais, Just Bieber. Eu sei do seu Death Note. Preciso do nome dela. Como eu vou saber onde eu moro? Quem foi o filho da mãe? Moço, senhor, pode me dar licença? Tô dando um monte de barraqueira pra ver quem tacou esse Death Note. Esse é o Death Note. Agora ele pertence a você. Um caderno no qual mata qualquer pessoa que tiver nome escrito nele e... Você tá bem? Estou sim. Só tentando lembrar o nome de quem eu guardo rancor. Mas tem um que merece o topo da lista. Me empresta uma caneta ou um lápis, sei lá. Valeu. Tu é mo gato, né? Uh... Terminei. Ae, ah, é. qual o seu nome? Gorama hum, Camoura, vamos Camoura. Formiga buçada. Acho que eu moro aqui. O é que está esperando? Como eu entro com uma chave? Mas eu não tenho chave. Você não tem a chave da própria casa! Tá gritando por quê? Você também não tem. Hoje em dia, não um Death Note pra qualquer um mesmo, né? Foi você que me deu, idiota! Quem tá gritando agora? Vou anotar teu nome aqui. Aonde você estava, menina? Por que tá todo mundo gritando hoje? Vai pro seu quarto. E a junta? Vai ser a minha mão na tua cara. E onde você arrumou esse caderno? Com meu sagradie. Nem os jovens querem imaginar os velhos. O que tá fazendo? mais lindo de perto. Vou ter que me acostumar com isso, né? Com certeza. Eu vou apoiar o L e o Light. Que seja, só quero causar o caos. Vem cá, Ramazinho. Eu tirei pedra na cruz, só pode. Admite que tu ama minha companhia. Pena dos seus pais. Nossa, que filho da mãe! Para de gritar. Vai catar coquinho, vai. Nem um abraço. Não queria mesmo. Não vai me abraçar mesmo, filho da mãe. Não trago mais nada pra ti também. Eu quero pastel. Cara, por que eu saí de casa, já que tô aqui mesmo? Máscara? Eu esqueci a máscara! Será que tem corona aqui? Olha, se me deixaram entrar, deve estar tudo bem. Missa Manny. Disfarça. Você tem que pagar ainda. Puts. Daí aquela louca ficou me seguindo pra todo lado. Usando um óculos ridículo. E usando meias sem tênis. Deve ser apenas uma fã obcecada E por que você não falou com ela? Eu não sei, tá legal? Só espero não vê-la novamente Hey Light Por que você me chamou aqui? Não estou reclamando É só curiosidade Que cara é essa, hein? Não tá com ciúmes, né? Você tem que superar que não te quer e focar em quem vale a pena. Eu mesmo conheci a maçã. E foi amor a primeira mordida. Você é péssimo em conselhos. Light, você tem uma visita. Você chamou mais alguém? É, não. Pode desvilar, querida. Obrigada, tia. Você ainda tá me seguindo, sua tarada! Tarada não. Stalker. E esse encontro foi mega coincidência. O que você faz aqui? E como sabe onde eu moro? Vocês se conhecem? Ela me conhece, aparentemente. Até demais, Kiga. Eu só vim conversar. Sobre o que você quer conversar? Eu só queria dizer que você está certo. O mundo realmente está cheio de pessoas ruins. E precisa de uma limpeza desse tipo de pessoas. Eu queria dizer que estou do lado de vocês. Era só isso mesmo. Falou pra vocês. Conseguiu ver o nome dela? Consegui. Ótimo! Mañana no hay classe, mañana no hay classe, mañana no...